O Brasil é o primeiro país do mundo a ter admitido que estavam sendo visitados por outras formas de inteligência. Formas de inteligência extraterrestres. Não acredito muito. Tudo bem, né? Calma aí. É a nossa função ir atrás de informação. Tony! Esclarecer para a população, para que o pessoal possa entender o que está acontecendo, né? Um grupo de jornalistas sai em busca de informações sobre pessoas que estão desaparecendo. O que eles não sabem é que aquilo que procuram está mais perto do que imaginam. Eu a gente sair daqui com o cara na estrada? Eu não, aquele maluco lá desse, tiro no cara, não, não dispara a arma. Eu fui olhar, a arma tá inteira, tá normal, tá tudo normal, deu um tiro lá atrás. Mas Para! Vai ficar doido, velho. não lembro, que aconteceu 5 segundos atrás. Se morrer, é a parte boa.